Associação Comercial de São Paulo. Uma trajetória de mais de 126 anos de conquistas em defesa do empreendedorismo. Reunimos as principais lideranças empresariais e políticas do país. Somos a maior comunidade de empreendedores de São Paulo. Um ambiente de networking, inovação e geração de negócios. Para garantir representatividade e discutir as principais questões nacionais que impactam na atividade empreendedora, estamos estruturados em conselhos, comitês e fóruns. Seus membros promovem o diálogo com autoridades e especialistas, organizando debates para endereçar as demandas dos empreendedores. A mulher empreendedora tem um conselho exclusivo, o CEMEC, e promove e incentiva a educação profissional e o networking. Em nossas 15 distritais, oferecemos aos associados serviços essenciais para facilitar o seu dia-a-dia. -dia. Acreditamos na importância da formação do profissional do comércio. Inauguramos a Faculdade do Comércio de São Paulo, a única dedicada ao varejo. Já no Hub de Inovação, Contribuímos para um melhor ambiente de estímulo ao desenvolvimento de micro e pequenos empreendedores. Por meio de parcerias, os associados e colaboradores também têm acesso a descontos na aquisição de produtos. O acesso a serviços de legalização e formalização de empresas. Acesso ao crédito. Emissão de certificados, consultas ao SCPC e serviços de mediação e arbitragem são alguns dos nossos benefícios. Vitrine Sampa, plataforma de vendas online, portal do MEI e grupos de WhatsApp para estimular os negócios são algumas das nossas plataformas digitais. Com os estudos realizados pelo Instituto de Economia Gastão Lidigal e notícias veiculadas nos portais do Impostômetro e Diário do Comércio, levamos informações para auxiliar na tomada de decisão. E para ajudar os associados 24 horas por dia, a assistente de negócios do empreendedor, a Anne, está sempre à disposição. Apoiamos sonhos, projetos e ideias. Nossa missão é ajudar o empreendedor a contar sua história de sucesso. Associação Comercial de São Paulo. Orgulho de pertencer. Estamos aqui com o Dr. Roberto Matheus Ordini, primeiro vice-presidente da Associação Comercial de São Paulo, que vai nos dar uma entrevista aqui falando sobre os serviços e sobre o que representa a Associação Comercial para os empreendedores de São Paulo. A primeira pergunta é o seguinte, doutor Ordini, quais foram os principais desafios do comércio e das empresas com a pandemia? Bem, é, o mais importante foi o momento do fechamento do comércio. Isso trouxe uma dificuldade muito grande para o setor, não só porque ele permaneceu com as obrigações e não teve condições de fazer as vendas necessárias. Isso trouxe um impacto social muito grande, porque houve desemprego e, ao mesmo tempo, dificuldade para o setor da continuidade. No entanto, passado este momento difícil ah, da pandemia, o, o setor começa a se reerguer. Esperamos que agora não tenha nenhuma novidade que venha atrapalhar ah, o desenvolvimento do comércio. Doutor Ordini, quais ações foram tomadas para diminuir o impacto na vida de cada associado? Quando houve a determinação, o senhor falou sobre a questão do fechamento do comércio, né? e qual foi a contrapartida da associação para amenizar o que aconteceu em relação a essa determinação? Como a SST contribuiu para que o comércio, de um modo geral, os empresários, de um modo geral, enfrentassem esse problema, essa dificuldade? A primeira providência foi a tentativa junto ao governo de que não houvesse o fechamento do comércio. Depois, quando isto surgiu como inevitável, a Associação Comercial procurou, num primeiro momento, trazer uma cartilha, formou uma cartilha de procedimento com cautela para que o comércio não estivesse encerrado completamente lutamos para que alguns setores permanecessem ativos e outros, infelizmente, não se conseguiu. Dos mais prejudicados é, está entre eles a alimentação, porque é evidente que o comerciante, o dono de restaurante, dono de bar, precisava de um contato físico e foi substituído pelo serviço de delivery, mas infelizmente não atingiu a mesma proporção e outros setores nem com falar porque o fechamento puro e simples da loja trouxe prejuízo. no entanto todas as preocupações é, com a legalização com o apoio jurídico com, com informações sobre as rotinas isto nós procuramos fazer mantivemos um plantão no balcão do empreendedor, e, via internet, procurávamos levar todas as informações e procedimentos burocráticos exigidos naquele momento. Ah, o outro aspecto que prejudicou, mas estamos lutando muito, é com relação à revitalização do centro. Nós julgamos que chegou o momento que não podemos mais aguardar no tempo. São Paulo necessita de um cuidado especial na região do centro. Não só pela própria decadência urbana, como os aspectos sociais que isto tem gerado. O abandono de prédios tem trazido, além de todas as dificuldades para os proprietários, é evidente, principalmente o silêncio à noite, a iluminação, isso tem ocasionado um afastamento da sociedade. E todas as cidades do mundo, e especialmente a nossa, São Paulo, que tem uma história muito bonita, ela tem que ser preservada. Então, as autoridades, neste momento, devem concentrar todo o esforço com o nosso apoio e apoio da sociedade para reestruturar os prédios e o comércio das, da região central. Ainda estamos na iminência do vírus voltar a circular. Na realidade, já, já estamos passando quer dizer, da, pela, pela pandemia, embora ainda existam alguns indícios de que ela possa estar presente. Como é, seria a estratégia? O senhor já falou realmente como é que foi, o que seria o ideal em relação a enfrentar essa pandemia. né? É, mas, por exemplo, numa nova, numa eventual nova, pandemia, nós enfrentaríamos de outra maneira? Com certeza. Nós seríamos mais uh, uh, vigorosos na defesa da abertura do comércio. Não só da abertura do comércio, mas do movimento da cidade. Graças a Deus, a pandemia, o uh, pior ciclo dela já passou. Pelo que nós recebemos de informações do mundo médico, é no sentido de que este vírus já está abrandado, pode surgir uma outro tipo de gripe, como seria o comum, mas não acredito que nem as autoridades teriam o mesmo procedimento. E nós, evidentemente, estaríamos contra. Nós vimos o que isso custou para a economia do país. Nós vimos o que isso custou para a economia da cidade de São Paulo. O setor empresarial sofreu, e recente até hoje, pela falta de possibilidade de exercer sua atividade. Então, evidentemente, que nós teríamos um outro procedimento. Segundo bloco. Então, a gente vai falar agora sobre o índice nacional de confiança, que é um dado que a própria Associação Comercial, através do seu Instituto de Economia, divulga mensalmente principalmente o, o, o INC da, da cidade de São Paulo, né, que é o que está diretamente associado e ligado à nossa associação comercial. É, o INC, o índice de confiança do Consumidor, estava estagnado no ano passado, em setembro do ano passado, mais ou menos um ano atrás. Como está a confiança hoje? Como é que o senhor vê, essa, além dos dados, como é que o senhor vê essa perspectiva? É, eu tenho a impressão que o índice melhorou e melhorou consideravelmente em relação ao ano passado. Uh, acredito, inclusive, que neste segundo semestre, e especialmente próximo às festas natalinas, nós deve deveremos ter um desenvolvimento maior, por vários fatores. Primeiro, pela demanda reprimida que ocorreu. Segundo lugar, porque há necessidade uh, de consumo de muitos bens que deixaram de ser adquiridos. Né? E próprio a, as épocas de dia dos, dos pais, dia das crianças, a própria semana do, do, dos velhinhos que está tá se tentando impor. E também tem a Friday que vai trazer, evidentemente, movimento. Sem contar no, as vendas de final de ano que eu acredito serão melhores do que a do ano passado, e muito mais positivas. De acordo com dados do IBGE, mais de 716 mil empresas fecharam as portas e não reabriram. 39,4% eram empresas do comércio e 37% de serviços. Qual o quadro em 22%? Como é que está sendo a recuperação Desses números? É, in, infelizmente, o número não cresceu como nós gostaríamos que ele crescesse. Que as empresas que encerraram a atividade terão muita dificuldade para voltar. Porém, aquelas que conseguiram sobreviver, e isso graças ao esforço do empreendedor, da luta para a sua manutenção, nós temos aqui... Exemplos de casos interessantíssimos, né? pessoas que preferiram privar as suas necessidades pessoais, evitando de encerrar a atividade de uma loja e, principalmente, gerando desemprego. Então, esse entusiasmo fortaleceu um pouco mais a, a, o pessoal, mas ainda os números não são aqueles que nós gostaríamos, mas tenho certeza que serão bem superiores ao do ano passado. Agora, mudando um pouco o nosso foco aqui, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre uma área, que, um segmento muito importante, que é o comércio exterior, e como a associação tem trabalhado por isso também. E que Afinal, o que é a São Paulo Chamber of Commerce? Bem, é, a, é, esse é um órgão que a associação comercial de São Paulo criou na década de 2000, bem no início dela, e visando, antevendo a, o papel que o Brasil vai exercer na exportação de bens. E isso vem se confirmando. Ainda está muito longe dos sonhos de qualquer nação desenvolvida ou em desenvolvimento, como o Brasil está entrando, mas, com certeza, nós vamos ter um, um acréscimo muito grande. Vê-se que todos os meses o, a balança comercial está a favor do Brasil. Né? Ah, nós, neste ano, já procuramos ah, ter algumas comissões e alguns ah, ah, trabalhos juntos a vários países, principalmente da África, da Ásia além dos tradicionais que com quem o Brasil opera e temos tido resultados muito positivos os produtos especialmente na área da alimentação além das commodities naturais né, vem sendo procurado e é interessante que há poucos dias atrás também ah, nos foi veio uma missão buscando trazer ah, móveis, eles têm muito interesse no móvel brasileiro, não só pela madeira, pela qualidade, mas principalmente pela beleza, pela praticidade. Sim. E isso tem trazido um é um fato novo que nós estamos recebendo. No que se refere a roupas e, e, e outros materiais, calçados, nós já estamos conquistando espaço. E isto, evidentemente, só tende a aumentar. Segundo dados do impostômetro, a arrecadação do imposto já passa de mais de 2 trilhões no Brasil. Qual é a finalidade do impostômetro? Bom, a finalidade do impostômetro foi no passado, graças a um dos nossos ícones aqui da casa, que é o Guilherme Afif Domingos, com a sua visão, sempre vem combatendo a, o excesso de carga tributária. E naquele momento, ele teve como ideia mostrar à população, mostrar ao público em geral, o que representa a arrecadação do tamanho da carga tributária do Brasil. Então, como você é, mencionou, nós já no mês de outubro, nem iniciou ainda o mês, e nós já estamos com acima de 2 trilhões de arrecadação. Né? Isso mostra que o Brasil arrecada muito, mas ainda não gasta de acordo com aquilo que é necessário. É o final do segundo não, bloco. O, terceiro bloco né? o Brasil está em um cenário de ano de eleições. Né? Temos eleições no governo de São Paulo, presidência da República, agora já estamos indo para o segundo turno dessas eleições, como é que a CST se comportou? Qual o é que ela promoveu para orientar os seus associados, as empresas, os empreendedores em geral, em relação às eleições de 2022? Bom, como já do conhecimento de todos, a Associação Comercial não tem partido, mas ela tem um lado, é a defesa da livre iniciativa e do empreendimento. E a economia liberal, a economia de mercado, esta é para nós a maior preocupação. Isso foi, nós convidamos os candidatos, tanto do governo federal como do governo estadual, para que participassem de um debate conosco. E em todos esses encontros, a posição da Associação Comercial foi muito clara. Nós defendemos a livre iniciativa, esperamos que uh, uh, o novo governante, não importa quem seja o vencedor, que ele observe as necessidades e o comércio que a indústria e os serviços têm, é, para que nós possamos continuar desenvolvendo a economia, gerando uh, renda, e, ao mesmo tempo, trabalho. Ah, evidentemente que é, hoje está comprovado que a iniciativa privada e a pequena empresa que, com a qual nós temos mais contato é a maior geradora de empregos, é a maior geradora de trabalhos. Nós, hoje, dentro da associação comercial, inclusive, estamos procurando estimular o microempresário individual para que ele também tenha, além da sua inclusão social, tenha todos os direitos necessários para uma família sobreviver. Essa é a nossa preocupação. É sempre com relação à proteção do empreendedor. Mudando um pouquinho agora para o interior aqui do, do Estado, especialmente. Qual a importância nas ações comerci... das asso... associações comerciais no Estado de São Paulo e no Brasil? Né? O que, que elas significam em relação à interação que elas têm com a população, com a sociedade brasileira? Qual a importância dessas entidades para a sociedade brasileira como um todo? Essa pergunta é muito importante, porque todos imaginam que nós apenas nos preocupamos com o lado comercial da história. Não é verdade a associação comercial tem um papel institucional extremamente importante. Esse papel é o da integração da sociedade civil com as autoridades. E, por outro lado, levarmos as informações ou as exigências ou as normatizações que surjam ah, do governo para a, a sociedade. Nós fazemos esse trabalho de mediação no sentido de ajudar a transformar aquilo que é difícil em uma forma mais simples, mais adequada para o entendimento. Isso nós temos procurado desenvolver não só no aspecto legal, como também das próprias situações que surgem, como esta da pandemia, onde nós procuramos colaborar de uma forma prática na coexistência da sociedade com a atividade comercial. Inclusive, nós fizemos, ah, fomos os autores da cartilha de orientação e procedimento do comércio durante o período de pandemia. Evidentemente, lutamos. Algumas vezes vencemos, outras ah, perdemos. Para as autoridades, não que se refere, por exemplo, ao horário. Né? Nós entendíamos que o horário deveria ser em qualquer momento e deverá ser sempre o normal, porque a vida do cidadão é durante as 24 horas. E nós temos que contemplar isto, não podemos é, exigir que ele concentre as suas compras ou o seu consumo em uma ou duas horas, ou três, ou quatro, né? mesmo porque uma cidade como São Paulo com 12 milhões de habitantes ela não pode ter essas condições, essas condicionantes a impedir que o, o seu desenvolvimento. Então, essa é a nossa maior preocupação, é levarmos para a comunidade, por isso nós temos 15 distritais na cidade de São Paulo, distribuídos nos principais bairros da capital, levando a comunidade local e trazendo as informações que elas têm os requisitos, os pedidos que elas fazem para as autoridades. E hoje, você falou, o sistema Associação Comercial, ela está no estado de São Paulo em 420 entidades. E na no país, em mais de 2.300 associações. Isso significa que em cada canto, em cada região importante do país, nós estamos presentes para ajudar o empreendedor e, ao mesmo tempo, para levar as reivindicações das comunidades locais. Bom, é, doutor Ordin, aqui tem uma pergunta que na verdade, quais são os canais né, para quem quiser, o empresário, o empreendedor, o pequeno empreendedor, aliás, que tem se tornado tão importante, né? Na medida em que nós temos, a, a, a, principalmente a associação comercial, tem orientado esses empreendedores a se formalizar, inclusive, como é, o que, que eles. como eles podem se associar e frequentar, inclusive, os eventos que ocorrem aqui na, na Associação. Comercial. Bom, nós temos um canal de, de, de informação tradicional que é o nosso Diário do Comércio. Temos o nosso site, temos, é, procuramos levar todos os empreendedores da cidade associados ou não aos serviços que eles necessitam através do Balcão do Empreendedor, onde hoje colocamos em torno de 18 serviços, que vai desde a junta comercial, a certificação digital, no caso de importação e exportação, certificado de origem, Todo, tudo aquilo, até o INPI, Marcas e Patentes, né? nós estamos trazendo, estamos trazendo também um balcão da Receita Federal para informações. Então, nós procuramos levar ao nosso associado e também ao cidadão aqui de São Paulo as informações necessárias para a sua vida, não só de consumo, como também a sua vida legal, né? informando, procurando prestar serviço. Hoje a associação comercial não se limita mais ao associativismo antigo. Hoje ela faz com que o seu associado tenha facilidades de encontrar os serviços quase como um poupa-tempo dentro da, da nossa entidade e em todos os pontos que nós estamos. Esse é o grande papel da associação comercial. E o nosso maior caminho, o maior meio de comunicação ainda está hoje de forma eletrônica no Diário do Comércio, que é distribuído pra, diariamente com as informações é. necessárias. Não usamos os mesmos canais que os jornais a imprensa normal, mas sim todas as informações que são importantes para o empreendedor seja de natureza comercial, mercadológica, as inovações. E hoje temos, inclusive, uma faculdade dentro desta casa voltada à gestão do comércio e ao comércio eletrônico, principalmente. Temos aqui plataformas à disposição dos associados, principalmente dos comerciantes, para que eles possam também ter o seu e-commerce, sem os custos que ele teria para montar uma loja virtual. Associação Comercial de São Paulo. Orgulho de pertencer.